Galera, antes de começar o vídeo aqui, eu gostaria de divulgar aqui pra vocês o canal do APC Geek. Ele começou a fazer vídeo de Ben 10 também. Ele está no comercial do canal dele, né? Ele também faz vídeo assim desenhando. Vocês gostam, né, De canais, de pessoas que fazem arte, mostram seus desenhos. Eu tenho certeza que esse é o canal serve para você. Eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem dar uma força para ele, beleza? Outra coisa que o Daniel vai deixar aí na descrição é um e-book de como ganhar dinheiro fácil. Clica logo lá, senão eu destruo sua coordenação motor.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 Então esse novo visual do Fogo Fato foi feito pela Dina Beck que é ninguém mais ninguém menos uma das artistas de storyboard do reboot ela escreveu e fez né as artes de storyboard de alguns episódios do Ben 10 reboot e isso é legal né é muito coincidência isso né por causa que no vídeo de ontem você não viu clicar aí no card eu falei né que a cartoon ela tá contratando novos artistas de storyboard para possivelmente uma nova série do Ben 10 aí vai que ela seria recontratada para isso né por causa que cara o traço dela é muito bom e mesmo que não fosse o traço dela, o traço do desenho em si, né? por causa que não é obrigatoriamente assim que funciona, como por exemplo, Thomas Pertz foi ele que foi chamado para fazer o visual das fusões em um universo, mas no desenho ele não aparece com o traço do Thomas Pertz e sim ele foi adaptado Pro traço do Derek, né? O traço de universo e tudo mais. Mas o visual que ela fez foi ele. Então, pra Dina Beck, poderia acontecer a mesma coisa: pra tipo, ela fazer o visual dos personagens, dos Ares, mais vamos supor que realmente seja a nova versão do Ben 10. O visual que ela fez ser adaptado para o novo traço do novo Ben 10, entendeu? Mas não ia deixar de ser bom, né, galera? E se fosse o traço dela, ia ser melhor ainda. Por causa que eu vou mostrar aqui algumas ascas de Ben 10 que ela postou aí no Tumblr Para vocês verem como ela desenha bem. Eu vou mostrar aí a encantriz, aí o diamante também tem. Eu, eu gostaria de dar destaque aqui Para o Ben e a Gwen. Que ela fez que, mano, ó, olha esse bem aqui. Ó, pode ter certeza que se fosse o bem nesse visual aqui, em geral eu ia gostar mais do que o visual oficial dele do reboot. Vamos combinar, né, galera? Tipo, eu sei, né, que ele tá com o nariz meio pequenininho. Acho que dá pra aumentar um pouquinho mais, não sei, né? Que é, vai de cada um, mas ele tá com o orelhão também. Parece Dragon Ball Z, tá ligado? Os personagens lá tinham também o orelhão, mas não tem problema. Eu gostei bastante mesmo desse visual aí. E também temos a Gwen, que ela tá de Luck Girl aí. Você vê que diferente do bem, ela não tá com o aspecto do reboot. Tipo, ela não tá pequenininha, ela tá. Mais crescida e tudo mais É como se fosse uma Gwen Pro Nova versão do Ben 10 mesmo Tipo né? ela sendo anodita ali Só que com a roupa da Lucky Girl Eu vejo assim dessa forma Então eu gostei bastante das artes dela Mas vamos analisar aqui do principal Que é o Fogo Fato Cara, esse Fogo Fato eu gostei sim Desse visual, ele tá bem diferente né? Eu sei que muita gente não gosta quando o personagem muda muito Esse sector que eu digo, né E assim, ela foi postada, essa foi postada em 2017 Ou seja, foi bem recente assim Com a estreia do reboot Imagina se o fogo fato tivesse retornado com essa aparência, como eu disse, muita gente e acredita principalmente porque é o reboot, aí tá muito diferente do visual original. Mas, assim, na minha opinião, ficou bem legal. Porque vamos analisar aqui direitinho: ó, a gente sabe, né? O fogo fato é o quê? Planta e fogo. Só que nesse aí tá o quê? Ele tá parecendo com um sapo. Aí você pergunta, por que um sapo? Bom, ó, ele sendo um sapo, a gente poderia atribuir a ele ele também teria poderes subaquáticos. Só tá que os incursianos não têm isso, né? Que é irônico, porque sapo, né? Sapo é um fíbo, vive tanto na terra quanto na água. E os incursianos, eles precisam de respirador para ficar na água, né? A gente vê isso pelo bufrag. Mas no, no caso do fogo-fato, eu acredito que sim, eles iriam colocar isso dele ter poder subir a quase Por causa é, tudo combina, entendeu? Tudo combina com o que o fogo-fato é baseado Se vocês não sabem, o fogo-fato é um fenômeno que acontece sem pântanos, né? que é o fogo azul e tudo mais e os sapos ficam no pântano, entendeu? Então tudo combina. O, o pântano, o sapo e o fogo-fato. Tudo misturado em um alienígena só. E é tanto que na pré-produção do fogo-fato ele também tem uma aparência assim mais pantanosa, vamos dizer assim. Ele pode até ter sido baseado naquele mesmo personagem que o Ligum, que é esse alienígena aqui feito pelo Thomas Perkins, foi baseado. que foi baseado no Lagum, que é um monstro aquático também, de um filme bem antigo. Então sendo baseado nisso, eu acredito que teria sim poder subir aquático a gente veria o fogo-fato em cena debaixo d'água, isso é bem legal. A gente nota também que ele tem abertura assim no peito, né? Provavelmente ele dispararia fogo a partir daí. Seria como um pólos adicional pra ele. Mas vamos voltar ao fogofato da Dina Bom, além dos poderes subaquáticos, dos poderes das plantas, da regeneração, ele teria o fogo, mas a gente vê que ele tem aí no corpo dele o fogo azul. Isso é muito legal porque combina, né? O que eu falei, o fenômeno fogofato é um fogo azul que se manifesta ali no pântano. Então, cara, seria um alienígena com o controle do fogo azul, porque eu acredito que não seria esse tipo só um um fogo normal sendo da cor azul não acho que não acho que seria fogo azul tipo o da a azul mesmo cara isso é muito da hora mas seria mais da hora ainda por causa que a gente vê que na cabeça dele tem um fogo normal né o fogo amarelo laranja enfim que a gente conhece né então, ele ter o controle dos dois fogos do normal e do fogo azul Ele foi muito buscado nesse visual então vamos fazer aqui um what if, né um e se e se o fogo fato fosse assim desde o começo assim não exatamente com essa aparência mas parecido né algumas coisas semelhantes como uma tem esse aspecto aí de ser um sapo. Ó, primeiramente, ia ser engraçado, por causa que o foco fato não é só substituir o chama e o espaço ter é a função dos dois, mas também teria a função do aquático, né? Chama e aquático. Não é a melhor combinação. E, segundo a que sem um sapo, eu acredito que ele poderia ter uma rivalidade ali com os incursianos. Por quê? Por causa que a gente sabe, a gente viu, lá no episódio X igual a B mais 2, que os incursianos, eles são derrotados facilmente pelo odor dos metanosianos. Então, criaria uma rixa entre as espécies, entendeu? Quase. Os incursianos, eles iam se achar inferiores, por serem derrotados facilmente pelos fentanozianos, ainda mais aqui, que eles também são sapos, entendeu? Ia ter uma rixa de sapo contra sapo. Só que no caso ia ser um sapo no mais normal, e o outro ia ser um sapo com poderes de fogo, fogo azul e planta. Aí a gente já nota a grande diferença entre os dois, né? Então dá para criar uma história em cima disso, Isso ia ser muito legal. Bom, mas vamos imaginar agora como seria se esse visual do Fogo Fato for para o novo Ben 10, é, para o Omniverse 2, como é que vai funcionar se for assim. Bom... Ele seria mais uma outra forma do fogo fato, né? Porque o fogo fato é o bicho que tá cheio de forma Ele tem a forma original que a gente conheceu lá em Força Alienígena, Supremacia Aí tem o fogo fato desabrochado, que aconteceu a partir de um universo Aí esse seria mais um desabrochamento Que no caso desse ia boostar ainda mais Porque ele ia ganhar poderes aquáticos e também do fogo azul Isso é meio como se fosse uma forma intermediária, entendeu? Entre o fogo fato e o fogo fato supremo, caso que ele estaria tá aprendendo, ali a, a utilizar o fogo azul, vai bater bastante sentido, né? Porque é isso mesmo, ele é uma planta, então ele tem que estar tá se desabrochando, tem que estar tá conseguindo uma nova forma. E lembrando aqui que esse fogo fato foi adaptado para o amino. Caso queira saber como é a versão dele lá, veja o link da descrição. Aqui acho que pode existir alguém que diga, não, mas poderia ser uma subespécie, Eu não acho tão legal essa opção, eu prefiro que ele seja realmente uma nova forma, um novo desabrochamento do Metanosiano, mas comenta aí o que, é que você prefere que seja uma subespécie metanosiano. Ou seja realmente uma forma desabrochada Comenta aí e também comenta né? Qual dos três visuais aí do Fogo Fato Que com esse, né, mesmo que não seja O visual canônico, né Tipo, a Dina, ela falou um negócio errôneo aí Que ela disse que não era oficial, mas na verdade É oficial sim, por causa que ela fez parte Aí de Ben 10, no caso do Reboot Igual o Thomas Packs, os arens deles são oficiais Porque ele trabalhou, né, no clássico No caso, só que não são canônicos, entendeu Então no caso desse Fogo Fato também é um visual Não canônico, mas é oficial, então qual é Dos três visuais, o D.W.A.F., o D.O.N